Neste vídeo, você vai ouvir o som das araras e saber algumas curiosidades sobre este animal. Arara! Macara! brasileira, encontrada na região amazônica. Ela é conhecida pelo colorido de suas penas. Existem várias espécies de araras. A mais conhecida é a arara-azul. As araras estão entre os pássaros mais belo da fauna. As araras têm hábito solitário. E é comum encontrar apenas casais. A arara pode chegar a um metro de comprimento. Ela tem o um bico forte, língua carnosa e cauda longa em formato de espada. Algumas espécies estão em extinção, as araras não falam como os papagaios, mas conseguem aprender algumas palavras. No total. Existem 18 espécies de araras, a arara azul é apenas uma delas. Antigamente ter uma arara indicava grande riqueza. Fazem seus ninhos em óculos de árvores. Além de tudo, são muito barulhentas e adoram a algazarra. Em frutos, sementes, larvas, flores e brotos. O pico forte dessas aves permite que elas quebrem os frutos mais duros e escavem os troncos das árvores para comer larvas e insetos. <risos>